Olá! Você já sabe o que fazer nesse final de semana? O Cineplus Emma City está com três filmes em cartaz. Encanto, Ghostbusters Mais Além e Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. A programação vai até 14 de dezembro. As sessões acontecem em quatro horários e os detalhes estão em nosso site. E para o público religioso, a dica é uma missa polonesa. A celebração acontece a partir das 19 horas deste sábado na paróquia Santo Estanislau, no Paraguaçu, em Itaiópolis. Após a missa, haverá apresentação de teatro alusivo aos 150 anos da imigração polonesa no Paraná. E a Secretaria de Saúde de Mafra realiza neste e no próximo sábado a campanha Natal Seguro. A ação acontece das 9 às 16 horas na Praça dos Bancos e oferecerá vacinas contra a Covid para diversas faixas etárias. Fique ligado no Rio Mafra Mix e se mantenha atualizado 24 horas por dia. A gente volta na segunda-feira. Até mais! Momento R -Mix.